Eu não preciso dar uma aula de direito aqui, né? tem vários juristas aqui, principalmente para o juiz Sérgio Moro, que tem 22 anos na magistratura, então ninguém fala aqui com ingênuo nessa, nessa área. Corrigindo aqui, viciados são traficantes em 80% dos casos. Falo isso porque eu trabalhei em loco na vitrine da violência mundial, que é o estado do Rio de Janeiro. Deixo sempre claro que é uma área conflagrada pelo narcoterrorismo. E não me choque em nada essa casa defender o tráfico de drogas, Tu não me surpreende nem um pouco. Porque, infelizmente, temos alguns dessa casa. Desculpa, alguns dessa casa. Que Sabemos que tem alguns que defendem aí. Tá bom, pouquíssimos. Pouquíssimos dessa casa. Não, nem todos da esquerda. Nem todos da esquerda. Bom, nem todos da esquerda. Deputado, deputado Ed. Mas Continue, deputado Daniel. Mas não é esse... tá não é não, sem eu... microfone, deputado Paulo. Você quer que eu faça o quê? Mas o que é que eu faço o quê? Ele tá sem microfone, ele não está falando no microfone. Deputado Daniel, continue. Desculpa a interrupção. o que eu quero dizer é que o pacote anticrimes é perfeito, juridicamente perfeito. Sobre inconstitucionalidade, tudo que nós fizermos aqui tem o um debate é inconstitucional ou não. Quando aquele discurso vazio de massacre da população negra é levantado, aquela narrativa mais uma vez, eu venho aqui mais uma vez dizer quão negligentes são alguns parlamentares. Porque se eu entro em uma favela e já operei em quase todas as favelas do estado do Rio de Janeiro, nós temos negros portando fuzis e atentando contra os agentes, que inclusive, pelo socialista Max Weber, foi dado o pacto social da violência ou o monopólio do uso da força pela violência do estado. Ele mesmo propôs isso. O juiz não vai me deixar mentir que ele conhece bem a história. Quando se fala isso, se fosse eu, branco, caucasiano, como ele, sargento Farrou, qualquer outro aqui, portando fuzis e sendo um elemento hostil à sociedade, claramente que o Estado tem que neutralizar, porque eu represento o risco ao, social, ao cidadão de bem. Isso não é novidade, é como se eu tivesse que explicar o evidente. Então essa defesa, o genocídio, que é eliminar toda uma raça, que não existe isso no Brasil, e 80% da polícia militar é composta por um quadro de homens e mulheres negros, ela mesma então é racista. Que absurdo é esse? Sempre colocar a culpa em cima da polícia, como se a polícia fosse o algoz quando não é. A major Fabiana, assim como eu, é do Rio, e também o sargento Gurgel da bancada do Rio de Janeiro, Felício Laterça, delegado no estado do Rio de Janeiro. Aqui não tem ni ninguém brincando aqui de falar sobre que o bandido é bonzinho ou não. Eu já fiquei azul da cor de um poste de cimento explodindo tiro de fuzil em cima de mim, pô. Quem aqui fez isso? Quem tem essa experiência para falar isso aqui? Falar aqui sentado é muito bom, muito bonito. Eu sou especialista. Eu também sou especialista em loco, pô. Eu quero ver conseguir debater comigo ou com o próprio Tadeu, o Júnior, que é a polícia, o próprio Capitão Derrite. Essa propriedade ninguém tem, mas para falar bonito aqui, o, usar o populismo para agradar e buscar o voto é muito fácil. Eu quero ver fazer de verdade. Então, minhas congratulações pelo pacote que eu já li e li todo duas vezes. É perfeito. Obrigado.